Senhor, esse em Cristo Jesus. Aqui o professor Ronald falando com vocês hoje a lição número 4: O servo age com excelência. Parabéns a você que se permite ampliar no conhecimento da palavra de Deus. E se você ainda não está inscrito em nosso canal, inscreva-se, deixe seu like, e compartilhe. Prazer em ajudar as pessoas. A lição 4 disse: o servo age com excelência. Veja, vamos pensar um pouquinho nessa lição que é maravilhosa, tá? Nosso texto óleo disse Marcos 5:34 e ele lhe disse: Filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e ser curada deste teu mal. E a verdade aplicada disse: Como Jesus é o servo supremo que nos oferece o melhor, é possível servirmos a Deus com excelência. Isso é muito importante. Veja. Jesus, 100% homem e ao mesmo tempo 100% Deus. Mas quando ele está nessa postura da humanidade, ele é servo do pai. É o filho servo, então ele nos mostra que é possível, tá? É possível, ele é nosso modelo de possibilidade de servir a Deus com excelência, tá? A cada dia nós vamos aprendendo de Cristo como servir com excelência ao nosso Deus. Temos três objetivos: mostrar que o perdão é essencial para a vida cristã. Depois, esfor que servir a Cristo é um prazer. E falar que a verdadeira liberdade está em Cristo. Texto de referência, Marcos 10, versículo 42 ao 45. Por favor, você lê aí, tá, que eu já vou para os nossos comentários. A introdução disse o evangelho de Marcos nos oferece uma visão sobre a perfeição do agir de Cristo em conceder perdão, instrução e libertação, bem como sendo o exemplo para nós hoje, que temos sido enviados também com o poder do Espírito Santo ao mundo tão carente e necessitado. Vejam, meus irmãos, sozinhos, Tá? naturalmente não conseguimos tá? é, servir a Deus como devemos servir mas quando aceitamos Cristo o Espírito Santo passa a habitar em nós aí sim, ele nos capacita nos dá poder para podermos servir a Deus cada vez melhor tá? melhor sempre comparado com nós mesmos ok? nada de se comparar com os outros se lembra da transmissão o servo que oferece perdão. Primeiro subtópico, o perdão do servo nos ocasiona a paz. Segundo, o perdão do servo nos permite crescer na fé e o perdão do servo oferece um novo recomeço. Este evangelho indica tá, modelos a serem seguidos, nos mostrando que não estamos imunes às dores e sofrimentos. Contudo, podemos perceber que o nosso grande alívio é saber que Jesus está sempre disposto a nos oferecer o seu perdão para que possamos avançar. Meus amados, perceba que uma coisa interessantíssima, tá? Não somos imunes. De, não passamos por dor e sofrimento, em qualquer área. Isso é natural. Nós somos seres humanos. Aceitamos assim, Jesus, nos voltamos a conectar com Deus por Cristo Jesus, mas ainda somos seres humanos, não somos mini-Deus, por favor, tá? Agora, nós temos uma fortaleza, um alívio, porque Jesus sempre está disposto a nos oferecer o perdão, né? E a cura, tá? Então, é importante nos percebermos, tá? Mesmo que somos limitados, temos um Cristo que nos capacita a vencer aquilo que desafia a dor. O perdão nos, do servo nos ocasiona a paz. Conforme observado, a cura do paralítico em Cafarnaum veio com a ajuda de quatro amigos, você lembra disso, que o levaram para o telhado e desceram até, né, com ele até onde Jesus estava, Marcos 2, 3. E em Marcos 2, 5, diz que Jesus, vendo-lhes a fé, disse ao paralítico, Filho, perdoados estão os teus pecados, tá? É muito gostoso aqui porque Marcos, tá? Ele sempre vai enfatizar a ação, tá? Você vai ver, daqui a pouco eu vou enfatizar mais isso aqui, tá? Mas Marcos é o evangelho da ação. Então, Jesus vê a fé, ou seja, a fé é manifesta, a fé aqui é uma ação, e Jesus disse, perdoe os teus pecados. Assim, Jesus demonstra que o pecado, na verdade, é, na verdade, o pecado é, na verdade, o grande problema do ser humano. Semana passada, falamos um pouco disso, que quando nós estávamos lá no jardim do Éden, estamos conectados com Deus, e quando o homem, o ser humano pecou, se desconectou. Aí veio a fraqueza, a enfermidade, a doença e todos os problemas, tá? É, agora, Jesus, né? Quando ele se manifesta, nos traz a restauração. Lembra daqui, em Marcos 534 daquela mulher, né? Que sofria de fluxo de sangue, Jesus, quando essa mulher toca em Jesus pela fé, é uma atitude de fé dessa mulher, uma ação na sua fé, então Jesus olha para ele e lhe diz: Filha, a tua fé te salvou, vai em paz. Meu irmão, minha irmã, existe paz, é possível ter paz, mas exige uma ação da nossa fé para nos aproximarmos de Deus. Porque é impossível agradar a Deus sem fé. Amém? O perdão do servo nos permite crescer na fé. O perdão nos aproxima de Deus, ele é transformador, é um alívio e uma paz que resulta da reconciliação com Deus. Então, nós éramos inimigos de Deus, diz Paulo. Aceitamos Jesus, somos reconciliados, reconectados com Deus. Sobre este assunto, Jesus disse e quando estiver orando, perdoai, se tendes alguma coisa contra alguém para que o vosso Pai que está né, um, é, nos seus os perdoe as vossas ofensas, mas se vos não perdoardes também o vosso Pai que está nos seus vos não perdoará as vossas ofensas. Olha só. Então o é importante é que nós percebemos, tá? entendermos né, que é, o perdão é, é, veja só, o que Jesus coloca, tá? Existe perdão, existe transformação disponível e disponível? Existe, tá? Só que é, Jesus, tá? Nos ensina, né? Que a conexão com Deus, tá? Também tá reverbera na conexão do ser humano e quando há uma desconexão também aqui, existe uma desconexão aqui, tá? Olha só, o perdão, eu coloquei aqui em separado, o perdão não é sobre ser religioso, pelo amor de Deus, tá? Perceba isso, quando Jesus está falando de perdão, não está falando de religião simplesmente, ele está falando de você, eu, tá? Vivermos melhor e sem culpas. Jesus está é interessado em que nós tenhamos uma vida de qualidade e sem culpas, por que melhor? porque compreendemos que tudo coopera para o bem. Quando eu imito perdão, eu estou compreendendo que todas as coisas que ocorrem na minha vida, tá? quando alguém me ofende, alguém me trai, alguém é, me humilha, eu compreendo que tudo aquilo que é desafiador é para o meu melhor. Está é escrito, eu creio no que está é escrito. Então, eu libero o perdão, a assim eu me permito viver o melhor. E por que também é, o perdão nos liberta da culpa? Culpa é a ausência de auto-perdão, por não reconhecermos nossa humanidade. Então, tem pessoas que se culpam muito Tá? porque ah, eles exigem de si mesmos uma divindade e gente, você não é Deus não tá você é um ser humano agora como ser humano nós erramos, mas João na sua epístola disse, filhinhos, estas coisas vocês escrevam para que não pequeis mas se pecardes temos né, um né, Jesus Cristo, o justo que intercede por nós, temos um advogado diante do pai, um intercessor diante do pai então, se Cristo te perdoou, por que você não se perdoa? Se Deus te perdoou, por que você não se perdoa? Tá? Então, culpa é a ausência de auto-perdão. Perdoar significa se desconectar da dor, da mágoa, da doença, do ressentimento. Deus disse, este texto de Gênesis 41, 51, 52, do Egito. Quando nascem seus filhos, ele parece que cai a ficha, ele está no trono com seus filhos e ele disse assim, Deus me fez esquecer das aflições da casa do meu pai e me fez prosperar, crescer na terra da minha a. Ela entendeu que tudo que ocorreu na sua vida, aquela traição dos seus irmãos, ter tentado matar ele, ter vendido como escravo, tudo, tudo que aconteceu de errado com ele, levou ele ao trono, tá? Isso é se desconectar da dor, da mágoa, da doença, do ressentimento. O que que é ressentimento? ressentimento é e é voltar a sentir. Todas as vezes, enquanto você se lembra daquela ofensa, você sofre novamente, porque o teu cérebro não reconhece entre aquilo que é real, concreto, ou simplesmente real, virtual, tá na tua mente imaginária. Quando você se lembra desse momento que alguém te ofendeu, você está sofrendo novamente. Eu não sei se você... Escolhe sofrer novamente, todo dia, toda hora, ou você prefere se desconectar da mágoa, compreendendo que todas as coisas que ocorreram na tua vida estão levando para um lugar melhor a você. O perdão do serviço oferece um novo recomeço. Marcos narra que após o endemoniado ser curado por Jesus a expressar o desejo de seguir com ele, o servo manda que ele volte para casa e conte aos seus parentes que o senhor lhe fez e como ele foi bom para ele. Então, esse homem, tá, esse endemoniado, chamado endemoniado gadareno, no texto bíblico, tá, que morava em Gadara, ele é, é curado. E o texto é muito bonito, porque diz assim, senhor... É, é, é, roga ele, nossa, eu estou curado, eu quero seguir o senhor e estar juntinho do senhor. Mas Jesus disse assim, olha, você vai para Decápolis, ou seja, de cidades e você vai anunciar, tá, o que ocorreu em você. Ou seja, mais importante para Jesus é que outras pessoas conheçam o milagre, conheçam a sua pessoa, Tá? O que aconteceu? Assim, este jovem, que era uma pessoa endemoniada, que era uma pessoa oprimida, recomeça uma nova vida. O servo nos se ensina a servir, é, o servo nos se ensina a servir com, com o nosso melhor, o servo nos se ensina a servir com humildade e o servo nos se ensina a servir sem medo. A palavra servo no Evangelho de Marcos é direcionada a Jesus. Ele é o servo de Deus. Veja, em Marcos nove trinta e diz, e ele assentando se chamou os doze disse-lhes, se alguém quiser ser o primeiro, será o derradeiro de todos e o servo de todos. Todos os crentes são chamados para servir, servir uma atitude humilde que agrada a Deus. Agora, vamos entender melhor? Olha o que Jesus está dizendo. Jesus está dizendo assim: eu estou colocando para você duas opções. Primeiro, você quer ser o primeiro? Tá? Se você quiser, isso é uma escolha sua. Olha só: se quiser ser o primeiro, então seja o último, seja o derradeiro. Se você quer né, ser o primeiro, seja um servo. Mas parece algo incongruente, né? Mas esse é o caminho, tá? A arte de servir te leva à liderança. Os melhores líderes, as melhores pessoas são aqueles que servem. Vou te dar um exemplo. Se você serve no teu comércio, com qualidade das pessoas você terá mais clientes. O teu negócio se tornará líder na tua área. Se a igreja é servidora, vai atrair pessoas, amém? O servo nos ensina a servir com o nosso melhor. Marcos narra que Jesus assentou-se de frente da arca do tesouro e observou os contribuintes depositando as suas ofertas. Então o texto disse: E estando Jesus assentado de frente da arca do tesouro, observava a maneira, não a quantidade meramente, mas a maneira como a multidão lançava o dinheiro na arca do tesouro. E muitos ricos deitavam muito, a oferta era grande. Então, podemos dizer que Jesus percebe, tá? Na atitude da viúva pobre, uma entrega total desprendida. Isso é muito importante. Porque o Salmo 146, versículo 9, disse que o Senhor é quem ampara, tá? Quem... É, Guarda as viúvas e os órfãos. Então, essa mulher pega as suas duas moedinhas e diz, Senhor, o Senhor é meu amparo, então eu entrego nas duas mãos aquilo que eu tenho, duas moedas, tá? mas é porque eu creio que é o Senhor que me sustenta. tá? Isso foi uma atitude de fé fundamentado na Palavra. Os servos nos ensina a servir com humildade, diferente dos escribas que gostavam de andar para lá e para cá, usando roupas, né? capas compridas, que gostavam de ser cumprimentados com veneração nas praças, além de selecionarem os lugares de honra nas sinagogas e os melhores lugares nos banquetes. Jesus, que é o nosso modelo, diz aos seus discípulos que se alguém quer, o ser, o primeiro deve ficar em último lugar e servir a todos. Agora Jesus é o modelo e ele nos provou isso, tá? O bom de Jesus é isso, que ele fala e prova, tá? Veja, Filipenses 2, você lembra de Filipenses 2, 5 ao 9, que sendo Deus se fez homem, como homem se fez servo, como servo se foi obediente até a morte e morte de cruz, ou seja, a pior humilhação ele passou mas, disse o texto, por causa disso, Deus o exaltou sobremaneira. Agora, o oposto de ser humilde é o só, a soberba. E veja que a soberba, né? Ela provoca justamente o resultado oposto. A soberba, ou orgulho, precede a ruína, precede a queda. Então, aqui Jesus nos oferece uma opção. Você quer ser humilde, e ir adiante, ou você quer escolher seu verbo e cair futuramente. É, o cérebro se ensina a servir sem medo. Após Jesus alimentar a multidão, enquanto ele despedia a multidão, né, se des, é, estão se despedindo da multidão. É, logo em seguida, Jesus insistiu essa palavra é bonita insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fosse adiante. <risos> ou seja,. Jesus disse: no barco passa para o outro lado. Ele insiste. E os discípulos entram no barco, mas eles se encontram no meio do mar, uma tempestade adversa, uma tempestade muito forte. E Jesus vendo eles, né? Jesus né? sabendo disso teste texto, que eles enfrentavam esses desafios nesse momento, é, ele vai ao encontro dos discípulos. E quando eles ouviram andar sobre o mar pensaram que era um fantasma e deram grandes gritos. Jesus, porém, logo lhes disse, olha só, tendo bom ânimo, sou eu, não tem mais. Meus amados, você lembra que Jesus insistiu, Jesus falou, ordenou, disse uma palavra, passem para o seu lado. E aqui, quando eles estão com medo, Jesus também disse, tem de boa Se nós aprendermos a depender da palavra, tá em momentos de bonança, também esse aprendizado vai nos ajudar a crer no momento das tempestades da vida. Perceba isso, por favor. Aprenda, como disse um grande mestre, né? Aprenda a nadar enquanto não há tempestades. O, o servo oferece liberdade a todos, aquele a quem o servo liberta e é verdadeiramente livre, o servo nos liberta das tradições e o servo veio para promover a ação de Deus ao mundo ou no mundo, né? Podemos dizer sem medo de errar que a liberdade é um dos bens mais desejados do ser humano. Afinal, todos querem ser livres, se curados do mal. Agora, a Bíblia descreve Jesus, né? O filho, né? É, que veio nos libertar, né? O filho, seu filho vos libertar, verdadeiramente seres livres. Diante dessa verdade, sem nenhuma dificuldade, se percebe que a verdadeira liberdade está em Jesus, tá? Isso é muito lindo, tá? Ser livre, a gente experimenta, conhece a liberdade somente quando estamos em Cristo Jesus. A atmosfera do Evangelho de Marcos nos faz ver que as pessoas que Jesus nomeou para compor seu ministério não eram pessoas que talvez nós recomendassem para estar ao nosso lado. Ou seja, Jesus escolhe pessoas tá? que parecem, a um olhar, superficial, não são as pessoas ideais, mas Deus sempre olha além do nosso olho natural, tá? Deus sempre vai ver potenciais em você, pode crer isso, tá? Porque Deus nos criou, desde o ventre da nossa mãe, com uma missão. Um exemplo aqui nós temos é de Levi e, e passando viu Levi, filho de Alfeu, <risos> sentar na alfândega e disse lhe segue-me e levantando-se eu seguiu, tá? Levi é nada mais que o Mateus, né, O evangelista Mateus, tá? Ah, aparentemente, possua, possuía, né, Mateus, ele possuía uma vida confortável, porque ele é cobrador de impostos, é um funcionário público, na alfândega, é um publicano. Ou seja, ele tem o recurso financeiro, mas ele passa uma crise existencial porque diz o texto bíblico que os publicanos judeus, funcionários públicos do Império Romano, que são inimigos dos judeus eram odiados como traidores pelos compatriotas judeus então, às vezes as pessoas estão num estado confortável que não é nada confortável com resultados finais e quando Mateus, Levi, Escolhe seguir Jesus, sua vida mudou. O servo nos liberta das tradições. O evangelho de Marcos expõe os conflitos entre Jesus e os fariseus sobre a interpretação do sábado, né? É interessante, sempre as tradições são fortes. E os fariseus lhe disseram, Vês por que fazem no sábado o que não é listo? Jesus respondeu, a pergunta dos fariseus com outra pergunta quem participou da nossa aula de professores, vimos a arte da pergunta né? que está no versículo 25 e 26 mas ele lhes disse nunca lestes o que fez Davi? Quando estava em necessidade, teve fome ele e os que com ele estavam? Jesus pergunta vocês não conhecem o texto? vocês nunca leram isso? Então, Jesus faz repensar a estas pessoas tá? que aqueles conceitos que eles tinham não tinha fundamento na palavra de Deus. O ser veio para promover a ação de Deus no mundo. O Evangelho de Marcos, nós já falamos no início, por ser escrito aos romanos, trata-se de um evangelho de ação. Marcos sempre enfatiza tanto a ação de Jesus quanto a ação das pessoas. Podemos observar que Marcos vai se preocupar mais em expor os milagres realizados por Cristo do que os seus ensinamentos. Assim, podemos ter a certeza de que ele continua nos libertando ainda hoje pelo poder do seu nome. Existe ainda, tá? É possível ainda nós temos resultados quando agimos pela palavra de Deus. Jesus foi nosso modelo e nós vamos agir conforme esse modelo. Bom, meus amados, nós chegamos à conclusão, mostramos que o perdão é essencial para a vida cristã, expomos que servir a Cristo é um prazer e falamos que a verdadeira liberdade está em Cristo. E, mais uma vez, se você não está inscrito ainda no nosso canal, inscreva-se no nosso canal. Ok? Tá? É, tem um sininho em cima na parte superior direita, clica nele para você receber as notificações das aulas todas as vezes que nós lançamos. E se você quiser os slides dessa aula, você vai mandar uma mensagem no número do WhatsApp que está aí, tá? que eu vou colocar na... Embaixo do vídeo, tá? Para você receber esses slides e usar na tua EBD. Deus abençoe, meus amados irmãos. Eu desejo que vocês tenham uma ótima semana e uma boa e excelente escola bíblica dominical. Paz do Senhor Jesus.